O que conta mais é se a gente sabe usar o que tem ali dentro. <risos> Né? Porque sala bonita a gente vê por aí tudo, né? Um monte de gente tem balanço, escalada. Né? Eu oriento minhas famílias a alguns recursos específicos terem em casa. tá? Sim. E eu oriento. Eu vou lá, olho onde é, que vai ser onde é que vai ser colocado, como é que vai ser usado, acompanho tudo isso. Uhum. Por quê? Uh, ele também não pode ser comprado indiscriminadamente. Tipo, o pai vai lá ver uma sessão de TO, ver vê o filho no pula-pula 45 minutos, 50 minutos. Aí ele fala: Meu Deus, ele gosta, eu vou comprar um pula-pula um para -pula ele em casa. Né, a tendência assim. é essa é. né e aí eu nem tô fazendo uma crítica aos pais, eu, tô, sim, eu como mãe sim, faria isso, meu claro, filho gosta, claro. então eu vou levar claro. para casa, né, e daí por isso que tem que ser orientado, né, porque não é o gosta, que daí vai entrar aquela autorregulação, porque o gosta na integração sensorial, Exatamente. geralmente é. ele vem acompanhado de um estar, ele está se autorregulando, né, né? Ele, está ele está tendo buscar, uma busca não, lá sensorial é. né, ele, é. geralmente ele quase 100% do tempo ele vem acompanhado disso pra é. gente, então quando a família senta e fala, olha, ele gosta muito disso, disso aqui, é você já vai Mas, anotando porra, lá para avaliar aquele sistema. Então, fazem, assim, é o equipamento não é tão importante. Eu brinco com a minha equipe hoje, que eu falo assim, gente, quando eu comecei lá atrás, há mais de uma década, eu atendia sem brinquedo. O que vocês precisam de brinquedo, né? É. Que é uma bagunça, o armário do brinquedo, né? <risos> Na terapia. E daí, a, a, e, porque a, se a gente sabe a técnica, sabe o que essa criança precisa, é, o brinquedo ele entra muito como coadjuvante, né? Então aquele armário de brinquedo, aquele monte de equipamento, ele conta, mas não conta tanto. O que conta mesmo é a forma que você usa.